Fala pessoal, bem-vindos aí, a gente vai continuar agora mais uma parte aqui no Baldur's Gate, a parte de Clockwood nível 4, aqui não, não tem muita novidade, como eu falei com vocês, o que vocês têm que... É, a única coisa interessante que tem aqui vai ser uma parte que vocês vão achar uma caverna, e tem uns Iverns, que aí serve para vocês ganharem um pouco de experiência, Entendeu? Evoluir um pouco o personagem. Mas fora isso, pessoal, não tem muita coisa, tá? Eu vou mostrar, vou direto na ponte. Uma ponte por aqui. Ela fica por aqui. Assim, aqui, nesse caminho aqui. É... Então não tem muito segredo. Não ficar esperto aqui para os personagens não morrerem. Vamos sempre manter o... o tanque na frente. Manteio. Então, não tem, não tem muito segredo não, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer. Não vai ter nenhum companion pra você achar aqui nessa floresta, tá? Então, você pode seguir aqui sem muita preocupação. Por aqui, ó. Eu aqui nessa ponte, vocês vão atravessar. A caverna tá por aqui assim, ó. Vamos direto lá, que aí eu mostro pra vocês o que, que tem de item... Cuidado, equipa é, magias contra veneno, porque os invernes tem veneno, então pode ser um problema, tá? Exatamente por aqui, tá pessoal? Fora isso não tem mais nada. Então vê umas manchas de sangue, mas é nada mais do que isso. Eu vou ensinar para vocês aqui uma manha, para vocês ganharem experiência, E aí talvez pode ser útil, tá vendo gente, ó, veneno, ficar esperto Esse tipo de, de problema. Essa ponte aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa ponte aqui, ela leva para um terreno que tem alguns invernes também, mas não tem item, não tem nada, tem só a experiência que vocês vão ganhar mesmo, tá? A caverna tá aqui, ó. Passei direto. Fique esperto, porque vai ter o inverno adulto aqui. E se você deixar um personagem fraco na frente, vai morrer. Ó, aqui, ó. Fique esperto, mantém um personagem forte na frente. E vai embora. O então, meu aqui não tem muito segredo. Vou tirar aqui um pouquinho só pra vocês verem. Tem ficar esperto Ninguém envenenado De boa Vou Jogar uma Magiazinha de Haste aqui A cabeça da Browning morrendo Tá vendo? O adulto é forte Sai daí, filha Cera Tá Gente, tem um negócio aqui dessas cabeças desses invernos que eu não lembro o que que é que, que pode fazer com ela, mas se eu não me engano, ou, ou tem. Isso aqui é um staff de medo, tá? Pra, pra jogar magia de medo. O que, que vocês podem fazer para ganhar experiência? É parar aqui nessa caverna e ficar dormindo. Vira e mexe, vai aparecer aqui um inverno, tá vendo? Então, é, querendo ou não, é 1.400 de, de experiência. Que ajuda aí a subir um pouquinho de nível. Para tá? isso, nada pra fazer nessa caverna. Vocês pegam aí, acho que isso aqui vale um dinheirinho bom. Eu não vou pegar, porque, sinceramente, pessoal, não tenho necessidade. Tá? Só dormir aqui. Eu não vou mostrar o restante do mapa. Porque, como vocês já sabem, já falei, não tem o que fazer nesse lugar. Pode seguir, tranquilo. Sai, sai, Bruno. Não aguenta nada. Fiquei querendo dar uma desperta. É foda. O problema é esse, né, gente? Ou o um personagem é muito forte ou é meio boca. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu gosto muito do... By aí pessoal, eu vou viajar aqui, não vou gastar o tempo de vocês olhando esse mapa todo. Essa aqui é a última parte onde a gente vai encontrar as minas. As minas aí a gente termina de, de resolver o mistério que tem por trás dessas minas de Clockwood. E aí eu, no próximo episódio vou mostrar pra vocês, tá? Esse episódio foi bem rápido, sem enrolação, tá? Então já comenta aí o que, que vocês acharam, o que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês, tá? Até a próxima aí, pessoal.